Novo? o Hélio está ali enchendo mais uma peneira e aqui nós vamos mostrar um pouquinho aqui do rio que ele desce para aqui abaixo e tem um barranco ali um barranco onde desce uns cascais dele uma madeira caída então nós vamos mostrar um pouquinho aqui ó nós fizemos ali um lanche, uma garrafinha de café aqui ó a água vem de cima quando chove ela joga areia aqui onde eu tô. então aqui a areia grossa fica aqui o cascai também tem nesses meios o cascai mais pesado ele está mais profundo é o buraco e ela divide só um tanto para longe um pouco para cá Um barulhinho de água. Os cavaleiros passando lá em cima. Ô Edson. Bom, agora nós vamos ver o seu Edson aqui que está com a peneira cheia. Vamos ver. um pouco de cima ali, aí você tá batendo sombra. Um pézinho bonito. Vai mostrar um nenhum dedo aí. Bonito. No ano passado parece que o cascai que tava tá, mil anos, tá? uhum. Hã? Uhum. Parece que esse ano afinou muito Aqui, ó Opa. Pelo bonito Muito bom É, mas hoje o diamantinho tá querendo sair da água não, hein Tá meio complicado por ele Ó lá Passa a mão do velhinho, se você não passar, olhar, você passa a mão dez aí pro riba dele uma pedra bonita, se olhar de longe pensa que até um diamante está até brilhando né? ai ai Ferragem é que não falta. Tá? Aí o pessoal gosta de ver ferragem. E aí que é ferragem vem aí. É, tem gente que gosta de ver ferragem. não tem gosta de ver ferragem no meio de pedra. O resto foi pegar mais uma peneira lá. E. Mas <coughs> vai ser a última peneira. Hoje nós tava tá sem o Dexter ônibus. Hoje tá difícil pegar um diamantinho. Hoje pegar é uma raça. É uma raça mesmo. Tem muita pedrinha Você tem que analisar bem ela Porque Você tem que pegar e olhar Isso é grande. Estou crescendo é um meteoritinho. Nossa paisagem aqui é bonita. Água caindo lá em cima. O Ed já está ajeitando ali ó, a segunda, primeira. Vamos ver se nós achamos mais um, um chibiuzinho, né? Eu acho que um chibreuzinho nós achou numa daquelas primeiras rapaz. Eu acho que... Não foi muito em vão não. O tamanho de voz. Vamos. É campo de andar primeiro de novo. Hum. Uhum. mostrar a ferragem aqui ó. Um bocado de ferragem Hum. Uhum. Nossa, é bonito, hein? Uhum. Dá até o brilho do sol, mano. É do sol. É, vamos virar, ó. vamos ver vamos ver o que, que tem de bom aí se furo hum. <risos> né tá chique né olha aí ó opa <risos> pareceu com o cascaibão hein fone né tá chique olha aí hum. ó você tem até um urubuzinho no pé dele? Rapaz! <risos> oh Bonito, hein? Não, deixa eu Tem muito cascaim, meu dim bonito Cascaim, se você olhar nele assim, você quase confunde confundir Ó Nós vamos encerrar esse vídeo Que já tá ficando longo E até o próximo Hoje vamos fazer uma apresentação Aqui das variônicas